O vídeo da Yula. Eu não vi... Deixa... Eu vou ver o vídeo da Yula. Eu não vi a live dela, que ela tava ocupando <risos> Quintal dos Nakamura. Que filha da puta, velho. Microsoft Word, vira o Prime, lindo. Seja muito bem. <risos> De Deus, vai tomar. <risos> parece, que eu, parece que eu tô de regata Banda de regata, foda-se Oh, mano, o meu olho tá gastando Faz pose pra foto. Finalmente a vida Sim. imitou a arte Banda da Cracóia <risos> Outros <risos> bits pra fazer IRL na rua, sim. IRL na rua? São 9 horas da noite, não tem nada aberto. Vai pra um bar? Mano, é <risos> domingo, mano. Aqui em Friburgo fecha tudo cedo. Se fosse, se fosse 8 horas, dava. 9 horas já tá tudo fechado já. Se você. Mano, mano que merda é essa, cara? Vem, ó, Olha a cara só... dela, velho. 200 contos de donate. Eu pego um Uber ou eu espero até de manhã pra ir na padaria. É donate. Aí eu, quem donatar escolhe se vai. <risos> Sorte é amigo, né? Mano, ô, Toquim, tu vai querer que eu espere a padaria abrir ou tu quer que eu peça um Uber? Pode que o Uber não vai colhendo pra, pra minha cara, cara, tá, minha cara, cara é tá ligado? Cara, eu, eu, eu acho que eu não tem cara de falar na padaria. Não, mano. Primeiro, as eu tenho que mostrar isso que Esse, o meme... <risos> Se tornou real Apenas os oldies da live lembram dessa, dessa montagem Horrenda Vai Pede um bambu Vai em uma lanchonete e pede um bambu <risos> Pedi um bambu E esse aqui né Ela foi esse né broxa. Esse produto causa impotência sexual Eu marquei no Que merda. Mano ficou muito igual Vai se poder Ficou igual Como barra Mitch! Muito dinheiro! A cara dela! Caralho! Caralho, Tuquin! Caralho! A cara dela! O <risos> <risos> que, que você achou da minha maquiagem? <risos> e esse bambu aí? <risos> que chavada, mano. Cria. Ó, se, que liga, que que se que liga, se liga no TikTok boa. ao vivo. Manda ele pro meu quarto, <risos> por favor. <risos> <risos> Boa, tudo bem? Ah, ah, muito feio, filho! Você vai na agora, pandinha? Vou agora. Isso é GTA, Never olha, olha o estado que eu tô, mano. Vamos lá. Ela deixou. Depois, Os Ai, negócio... Que coisa horrenda. Imagina o carro, para, me olha e cancela a corrida e vai embora, filho. Caralho, Uber, tá dois minutos daqui. Tá, um... tacar, Exatamente. Microsoft Word, obrigado pelo Prime, lindo. Arcade. <risos> o cara Arcade. celular, rapaziada. Obrigado pelo Prime. Fudeu. O cara, cara doidinho. mano. E agora? Eu acho que eu vou andando, foda-se. <risos> Caralho. Declamação, endereço. Quero ver alguém me saltar, rapá. Quero ver. O cara vai achar eu que eu vou do a família dele inteira. Pô, oh, mano, nem oh. Uber aceita, velho. Cronos, Cronos vai, você sabe é isso? Seja muito bem-vindo. Né? Deixa eu 9,9. Quê? Oh. Deu 15 conto? Tomar no cu, eu vou andando, foda-se. 15 conto é minha pica, rapaz, eu vou pagar 15 conto pra ter ali. Tomar no cu. Oh. tá maluco que eu vou pagar 15 conto, filho. 15 7. Quem, tá Quem que eu é soltaria um demônio de desse, de velho? De Ninguém de quer de ser de assombrado pelo resto da vida, velho. Eu de semana, não tenho descanso. Os caras me cobraram 15 conto pra ir até ali tá chovendo. Nunca fez sentido chover, vai ficar mais caro. O cara tá dentro do carro. Não faz sentido nenhum, pô. aí ali hum, tem umas coisas abertas ainda. Eu acho que eu vou entrar na farmácia se estiver aberto, peraí. Aqui, okay, aqui tá construindo, eu não posso ir pra cá. <risos> que da rua. Filha da puta. Ô oh, mano, ô oh, mano. <risos> tem gente pra caralho na rua, viado. Vai tomar Vou entrar aqui na farmácia. E a gente <risos> finge já, <me risos> entendi, já <fiquei>. Que doente. <risos> eu não sei o que eu peço, mano. Mano, a live caiu bem quando eu fui pedir um bambu pra menininha, velho. Caralho, a menininha amou a minha cara, filho. Ô, oh, mano, tá derretendo tudo, velho. Tá chovendo pra caralho, mano. Cara, eu acho que lá do outro lado da rua tem coisa aberta. Eu achei que já não tem mais não. Compra um guarda-chuva? Onde que eu vou comprar guarda-chuva agora, filho? Oh, o Pimbal tá aberto. O tá aberto, filho. Mas acho que um não tem aqui. Só tem um carinha trabalhando, não vou entrar. não. Ai, tem uma loja aberta ali. Tá, mãe? Cara, não tem nada aberto, mano. Eu moro no cu do mundo, velho. Por que, que, é que o Lucas pintou mano? de azul? Não eu não sabia. Sabura, porque se fosse Araruama. É, Araruama já teria sido saltada já. Boa noite. Boa noite. Cara, não tem nada aberto. As luzes foram só uma ilusão. Que o bagulho tá <risos> é fechado. Só vai estar aberto a conveniência. -se. se eles não aceitarem pique, eu vou, pe vou perguntar se eles vendem bambu de graça. Boa noite. Boa noite, você me deu um susto, né? <risos> que ah. susto. Valeu, tamo junto. Tá legal a fantasia? Valeu, valeu. Caralho, mané. O cara, o cara foi cuzão, mano. Falou que eu dei susto nele. De graça, filho. Não fiz nada pra ele. Cara, minha perna tá toda suja de tinta, velho. Nunca passei por uma humilhação tão grande. Ai, ó, oh, derreteu tudo. Nossa senhora, tá com bigode. Tô chegando na loja. Se <risos> a gente vai fechado, eu vou fazer loucuras. Vou ficar maluca, vou virar o um Coringa. Late pra alguém, não tem ninguém agora. Se passar alguém, eu lato. Cara, eu acho que tá fechado, eu não boto fé, mano. Ai, caralho, como <risos> que eu caio, mano. Tá aberto, porque tá aberto, homem, pra gênio. Ou tô com muita vergonha, vou botar a máscara. Esse negócio secando tá mais sem ainda. Boa noite, tudo bem? É, então, morcegão é? tá, mor da 12, brigar pelos beats. Um por favor. pelos beats, morcegão da 12. Quer aparecer? Ah, não, não, não, não, quer não. Quem é que do é? Fã 50, dele? 24 do Que isso? Sei lá, parece um. Boneco de neve. Boneco de neve. Não <risos> boneco de Sim. neve. Cada um tem imaginação. Né? É verdade. É um panda. Ah, foi quase. Foi quase. Realmente um panda. Mas eu pensei um boneco de neve. É um panda, mas eu pensei um boneco de neve, né? Tem bambu ah, tá. aí? Tem não? <risos> é que eu fui uma festa. Ai gente, agora. que Voltei vergonha. Agora. O Pessoal deu risada, mano. Você achou engraçado? Maneiro. Maneiro? Não foi. Não é engraçado. Maneiro é engraçado. Ah, entendi, entendi. Tem, tem canudo aí? Viver um favor? Valeu, tamo junto só morre com canudo tartaruga, oh. filho. Eu sou panda. E aí, beleza? Caralho, mano. Ou oh, o cara... O é cara, o panda, né, de ...olhando pra mim, eu falei, e aí, beleza? O cara não falou nada, só abriu um sorrisinho, filho. Ó, oh, vamos pro outro lado agora. Que esse lado que a gente passou agora não tinha ninguém. ou paguei 14 reais numa Pringles pra não passar vergonha e não levar nada, tá ligado? Eu chegar lá perguntar se tem bambu e ir embora, é sacanagem, filho. Mano, era pra eu ter saído na rua 9h30. Nove e meia o shopping tava aberto e eu ia entrar no shopping, filho. O shopping tá fechado agora. Volta lá na farmácia, mas eu compro lá o que é lá? Vou comprar uma camisinha lá na farmácia. O que vocês acham? Caralho! Camisinha é sabor... só a, a, Ela é doente, ah, né? pô. Eu não vou falar isso, não, tá maluco. Ela chegou e comprou a camisinha mesmo? Tá maluco, filho. Mas ia ser engraçado. Ia a ser camisinha é pra voltar no tá bambu, né? Só nem falava, velho. Exatamente. Caralho, olha é o musicão do McDonald's. Ai, Benicão. fechou, acabou a música. O foda é que eu acho que a farmácia não aceita pix. Aí eu só vou passar vergonha mesmo. Vou lá pedir esse bambu e vou embora. Ó, tem um. Ó, vou meter a cara aqui. Nossa. O Bonner foi dormir. Nossa, tá funcionando? <risos> tem uma pizzaria aberta aqui Boa noite, tudo Boa bem? Vocês têm pizza de que aí? Não, não, não, não Patia? Não tem, não tem <risos> Não tem pizza de bambu? Não tem? Não. Tá bom, obrigada Boa noite Ô, oh, mano <risos> Mano, ainda bem ninguém vai reconhecer ela depois, mano Ai, caralho. Nossa, o cara ficou mó puto comigo, velho. Foi só uma brincadeirinha, mano. Vou explodir, Boa noite. Tudo bem? Vocês têm o um que aí, de bom? Tem hambúrguer um de bambu? Ah, dá um jeito. Dá um jeito? Ah, e yeah? Você é melhor que tem, então. Desveio é de mano pra pureto. Cara foda. Aí tem uma loja ali, mas eu não vou entrar nem fudendo que eu vou entrar naquela loja. Não sei nem o que eu vou pedir. Vou embora, vou embora, vou embora. Chega, chega, chega. Vou embora, tô maluca. <risos> vou embora, Viola. Tá fazendo um direitinho. Muito linda, né? Bom, não entrei na loja, mas eu lati na entrada, então tá bom, né? Vou embora pra casa, não aguento mais. Vai na biqueira e pergunta se tem folha de bambu pra fumar. <risos> Caralho, mano, você é doente, velho. Deixa que você vai na rua. Não tem mais ninguém aqui, gente. Não vou nem mandar o fake pra vocês fingir que eu tô latindo, tá ligado? tem ninguém, não, Tô indo pra casa. Acabou! Meia noite naquele dia. Sim, meu cabelo tá muito cheiroso, velho. Eu vou ter que lavar ele novo. Tô muito triste. O que que eu pintei meu cabelo, senhor? Meu cabelo. Olha, tá todo grudado no, na minha cara. Eu, mano, o que eu vou fazer, meu Deus? <risos> não sai. <risos> o que eu vou fazer, mano? O bagulho não sobe. Tipo, se eu passo... o bagulho Spider-Veck, eu não Ah, Muito. Mano do céu, duas e meia da manhã, pô. Que merda.